E aí galera Eu costumo fazer uns vídeos Mostrando a minha agrofloresta urbana Dessa vez Já há é um tempo que eu não faço Uns 4 anos eu acho E vamos lá Agrofloresta urbana Fruta do Conde Açaí Já tá andando mudinha Outro açaí Isso aqui é pitanga, macadâmia, pé de maracujá foi devorado pelas lagartas, que é uma mangueira, mais um açaí, seriguela, maracujá tentando sobreviver, jab jabuticabeira, néspera. caqui, limão paraguaio, açaí, composteira, pitangueira, terramicina, trazida da reserva de Martins de Sá, temos um açaí escondido ali, temos um mamoeiro no supercrop. Temos amora no supercrop. Batata doce. Abacaxi. Mais um pezinho de... Pitanga. Abacateiro. Laranjeira. Bananeira, macaxeira, o abacateiro aqui no Super Crop, mais um pé de pitanga, está sendo umas cebolinhas, mais um pé de açaí, pé de morango, outro pé de açaí, goiabeira. Laranjeira, pé de melancia nascendo, pé de mamão nascendo, aqui é uma acerola, mais um pé de limão nascendo, mais uma mangueira, abacaxi, mais açaí, aqui é romã, cacau e abacateiro lotado, acerola lotada é isso, fica aqui meu vídeo grow green